Encerrada a votação. Tem. Sou presidente, de Falando de política, aqui direto da Câmara Legislativa do Distrito Federal, recebendo o deputado distrital Delmaço do Republicanos, e também o deputado Fábio Félix, do PSOL. O nosso assunto no Falando de Política de hoje é privatização. E eu começo conversando com o deputado Delmaço. Deputado. O senhor é a favor das privatizações? Sou a favor das privatizações, sou a favor da abertura de capital das empresas públicas no Distrito Federal. Por uma situação muito simples, a economia é, do DF e o caixa do Distrito Federal não aguenta mais o investimento nessas empresas. Então, eu acho que o mínimo a abertura de capital para as empresas privadas, para que a gente possa é, levantar essas empresas, o DF deve fazer. Deputado Férico, o senhor pensa diferente ou pensa igual? Penso diferente. Eu sou contrário às privatizações. Acho que o DF é uma das poucas unidades da federação que preservou quase todas as suas empresas públicas. Empresas públicas com plena capacidade de recuperação, de investimento e que podem emprestar um serviço de qualidade à população do Distrito Federal. Nós precisamos ter muita responsabilidade para preservar as empresas do DF. Deputado Delmasso, vamos mandando aqui também, ah. gente, por favor. Deputado Delmasso, é... A primeira privatização a ser colocada aqui na Câmara Legislativa para essa grande discussão seria a privatização da SEB? Não, eu acho que a SEB, é, a SEB Distribuição, por ela não ser a principal empresa e até mesmo por uma decisão do Supremo Tribunal Federal, o Supremo decidiu que é, só deveria ter autorização legislativa é, quando você coloca é, para privatizar a empresa principal. Ou seja, que no caso aqui em Brasília seria a SEB Holding. Como a SEB Distribuição ela é uma subsidiária, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que não precisa de autorização legislativa, então isso é uma decisão do Poder Executivo. Então eu acredito, como o Supremo já definiu, essa decisão precisa ser aplicada aqui em Brasília. A privatização da SEB nessas condições até que o deputado explica... O senhor também discorda totalmente ou só acha que pode ser uma boa ideia? Eu acho um risco altíssimo a privatização da SEB. Primeiro, eu acho que tem que passar pela Câmara Legislativa. Acho que a decisão do Supremo foi num caso específico que a SEB não se encaixa, a abertura de capital da SEB se deu em outros termos e, na minha opinião, precisaria passar também aqui na Câmara Legislativa do Distrito Federal. E acho muito arriscado, pegando um pouco as evidências do mundo e do Brasil. Os lugares do país que privatizaram a energia, esses lugares estão voltando atrás, até Goiás que aqui do lado o governador, o próprio governador já reclamou da privatização, quase triplicou o preço da tarifa e ele mesmo parece que quer reestatizar as empresas. E existe uma, uma tendência internacional de reestatização dessas áreas estratégicas. Deputado Delmaço o senhor não tem esse tipo de preocupação, não, de, quer dizer, a gente piorar o nosso serviço da Companhia Energética de Brasília? Eu acho que é o modelo de Estado que a gente defende, né? A gente quer um Estado onde ele controla tudo ou um Estado regulador? Eu acredito que o Distrito Federal pode regular. Nós temos uma agência reguladora aqui, que é a DASA, que pode, da mesma forma como faz com a CAESB, fazer com a SEB. Nós temos a ANEEL, por exemplo, que regula as tarifas é, de energia elétrica em todo o Brasil. Então, o porquê não? Nós temos uma regulação maior, uma fiscalização maior, utilizando todo o aparato estatal para fiscalizar a qualidade e deixar, sim, a iniciativa privada para que ela possa explorar e colocar os investimentos privados para melhorar o atendimento, mas, claro colocando ali um teto máximo que é feito pela regulação. As agências reguladoras, quando elas foram criadas, elas foram feitas justamente para isso. Elas foram feitas para regular o excesso da, da iniciativa privada em cima é, de áreas estratégicas como essa. Então, eu acredito que o Distrito Federal é, privatizando as suas empresas ou até mesmo abrindo capital para a iniciativa privada, aí ele deve exercer um poder de regulação. Ou seja, colocar um limite daquilo que deve ser cobrado e colocar metas específicas daquilo que deve ser entregue à população. Coisa que o Estado de Goiás não fez. A privatização que foi feita pela CELG foi totalmente sem padrão, totalmente sem regulação. E aí onde está o erro? O erro não está na privatização. Está onde o Estado entrega sem regular. Eu acredito o seguinte, a privatização que dá certo é como aconteceu com os aeroportos. O Estado entregou, mas está regulando por meio da ANAC e por meio da Secretaria de Aviação Civil. Deputado, com relação à SEB, até porque cada caso é um caso, precisamos entender cada empresa. Com relação à Companhia Energética de Brasília, sua maior preocupação seria com relação ao preço, que pode acabar ficando mais caro para o consumidor, e, e também com relação à demissão de funcionários, ou não passa isso na sua cabeça? Passa também. Primeiro o preço, né? Porque a população que vai se beneficiar da energia pode pagar mais caro. Isso não aconteceu só aqui em Goiás, mas aconteceu em outras experiências pelo mundo, ...inclusive as experiências que reestatizaram a energia. Segundo, a preocupação é com os trabalhadores. A gente tem excelentes trabalhadores na SEB... ...que podem exercer um bom trabalho na área de energia... ...e tem exercido já no Distrito Federal... ...e podem continuar exercendo esse trabalho. E terceiro, a nossa preocupação é com uma área estratégica. Porque a energia é uma área estratégica inclusive para o governo... ...para a execução do trabalho do governo... ...para cuidar das políticas públicas, das políticas sociais. Então não é que nós não queremos discutir a privatização... ...as concessões, que a gente não se abre para fazer o debate... Mas no caso de áreas estratégicas, como a energia, o abastecimento, a água e a mobilidade urbana, a gente tem uma preocupação muito grande, até porque, Henrique, os governos eles passam. Mas a população do Distrito Federal fica, e a gente tem visto aqui na Câmara que muitos projetos, eles chegam muito precários para discussão, debate e deliberação nessa casa. E a gente quer preservar, defender essas empresas públicas que com todos os problemas que elas também têm, porque a gente sabe que tem problemas, elas conseguem atender a população do Distrito Federal. Deputados, vamos caminhar aqui um pouquinho, vamos sentar aqui para a gente continuar discutindo essa questão das privatizações. Deputado Delmas, com relação uh, ao metrô de Brasília, o que, que o senhor pensa? Eu penso que o metrô é necessário que se abra o capital dele, certo? É importante que se abra o capital do metrô. É, a privatização, talvez entregar 100% para iniciativa privada, eu acredito ser um pouco temerário, mas abrir o capital para que a iniciativa privada possa colocar, colocar recursos para aumentar o investimento, eu acredito que seja necessário. Até porque é o seguinte, nós estamos há quantos anos falando da expansão do metrô para a norte, que é uma linha de 5 ou 6 quilômetros? Nós estamos há quantos anos falando da expansão do metrô, por exemplo, para Samambaia? E até hoje não acontece, por quê? Porque falta investimento. Falta, a última vez que se trocou um carro do metrô foi em 2010, 2011 a última vez que a companhia metropolitana comprou carros novos, né? E nós estamos vendo aí todos os dias praticamente, principalmente quando chove, o metrô para por falta de manutenção, para porque a, a, a sua linha de energia tem problemas. Então, assim, eu acredito que a abertura de capital para novos investimentos, ou seja, você transformar a companhia metropolitana numa sociedade de economia mista, é importante. Agora, a privatização 100% do metrô, eu acho temerário, até porque é o seguinte, o Distrito Federal já investiu muito no metrô. Investiu muito dinheiro no metrô. Seria entregar todo o investimento que a população do DF fez para a iniciativa privada ganhar dinheiro. Então, assim, é importante abrir o capital. Deputado Félix. Metrô de Brasília, o que, que o senhor pensa? O senhor não se comove com tudo isso que foi dito pelo deputado Del Março? Não, não me comovo. Eu acho que o metrô não tem que ser privatizado. Primeiro porque eu acho que tem um roteiro de privatizações. O roteiro é, você começa a desqualificar a gestão das empresas públicas, é algo que eu tenho percebido não só aqui no DF, mas no Brasil inteiro, para depois privatizá-las. Aí você começa a denunciar, elas não funcionam, elas não atendem com qualidade. Vamos fazer uma comparação simples, que a população vai entender, com o transporte rodoviário. O transporte rodoviário é todo concedido e ele não necessariamente, tem muita reclamação, presta um serviço de qualidade para a população do Distrito Federal. Então o transporte rodoviário chega atrasado, falta, tem muitos problemas no transporte rodoviário aqui no Distrito Federal. E o metrô hoje ele tem várias pesquisas que comprovam inclusive que há uma certa satisfação da população com o serviço prestado. A empresa apresentou uma pesquisa de que 83% da população defende o serviço prestado. Tem problemas de manutenção, tem problemas de investimento, mas esses problemas o próprio governo, com compre com parcerias, né, com essa busca internacional que o governo pode fazer, ele pode arrumar dinheiro para fazer investimento no metrô do Distrito Federal e ampliar. eu concordo com o Delmasso num ponto. É necessária a ampliação do metrô para a Samambaia, para a Asa Norte, para outros destinos inclusive pensar outras formas de mobilidade urbana que sejam, acho que, melhores de qualidade para a população do DF. Agora, a privatização do metrô, a entrega de um patrimônio... Henrique, se você vê os metrôs do mundo, Nova York, Berlim... Tóquio e outros exemplos do mundo, eles são metrôs públicos. Teo macho, e aí, sai do caixa do governo mesmo para aumentar as linhas do metrô ou o senhor continuou pensando da mesma maneira? Não lhe convenceu, não, hum. o, o deputado? Não, sai do, sai do caixa do governo, sai dos nossos impostos, né? Isso aí sai cada dia daquilo que a gente, a, a gente paga de imposto. É, agora, eu acredito... Como eu falei, privatizar, ou seja, entregar 100% à empresa para iniciativa privada, eu não concordo. Mas é necessário que se abra o capital. Deputado Félix, chegamos à Caesb. Vamos falar da Caesb, da possível privatização da Caesb. Com relação à Caesb, o que o senhor pensa? Eu dizia agora há pouco que é preciso analisar a empresa, a empresa. Cada caso é realmente um caso. Sobre a Caesb. Olha, eu não quero que empresa nenhuma cuide da água que eu vou beber. Eu acho que a água, quem tem que cuidar, é de fato o Estado. Né? A água é uma questão estratégica, é uma questão de dignidade, de vida, e aí eu sou absolutamente contra a privatização da Caesba. A Caesba é uma empresa que dá lucro. Há 10 anos ela tem um lucro médio de 8 milhões ao ano. Então é uma empresa que não precisa privatizar, é uma empresa que pode ser potencializada para atender a população do Distrito Federal. Nós bebemos no Distrito Federal, na torneira, uma das melhores águas do Brasil, e a gente não precisa privatizar essa empresa. A sua água, deputado Delmasso, vem de onde? Vem da Caesb e eu defendo o mesmo modelo que o metrô. Sou contra a privatização também, você entrar e privatizar, entregar a 100% da Caesb para a iniciativa privada, mas sou favorável à abertura de capital. Por que não abrir o capital? Por que não a gente, por exemplo, captar empresas privadas que trabalham na área de saneamento, na área de tratamento de esgoto, que queiram investir na empresa, por que não pegar 49% das ações, transformar a Caesme, né, numa empresa acionária e pegar esses 49% das ações, colocar à venda e chamar a iniciativa privada para investir na empresa? Será que somente o governo precisa ficar investindo? Será que, por exemplo, somente nós, com a, com a conta de água, a conta que a gente paga todo dia, que a DASA todo ano autoriza um aumento certo? É, é, da conta de água para custear, aquilo que a Caesb coloca da sua despesa operacional, a Câmara Legislativa, Henrique, não sei se você sabe disso, mas o ano passado, nós aprovamos um decreto legislativo que, que sustou o aumento da água. Por isso que eu falo que o Estado tem que regular sim. A DAS autorizou o aumento acima da inflação e a Câmara Legislativa se mobilizou e aprovou um decreto legislativo que sustou o aumento da água. Por entender, por entender que era injusto. Então, assim, por que não abrir o capital e até pedir a contrapartida da empresa? Olha, vamos abrir o capital de investimento e qual é a contrapartida? Vocês têm que diminuir o preço que é pago pelo, pelo cidadão da água que é cobrada na ponta. Deputado Félix, regulando, o senhor não acha que dá para funcionar na Caesb, não? Não, eu acho que não dá para funcionar, acho que o Estado precisa cuidar, a água é uma questão estratégica, a gente teve experiências aí no Brasil que inclusive as empresas não cuidaram bem do abastecimento e a população ficou sem água, então acho que não dá para abrir esse precedente. Acho que abrir o capital, no caso da Caesb, é abrir um primeiro passo para a privatização e a entrega da água, sendo que a gente já tem o potencial do Estado para poder abastecer a população e abastecer com qualidade. A Caesb tem uma preocupação que é singular sendo do Estado, sendo gerida pelo governo do Distrito Federal, que a preocupação da Caesb é a responsabilidade social. A Caesb é capaz de dar água a um preço mais baixo para a população que precisa quando demandada e autorizada pelo governo. E essa é a nossa luta para que aconteça com uma tarifa diferenciada. Uma empresa não vai fazer isso porque o pensamento da empresa, que é a lógica da empresa é o pensamento do lucro e da lucratividade da empresa. Então a área de água e energia são áreas estratégicas e que a gente precisa pensar em toda a população do DF. A gente vive Henrique, na unidade da federação, a segunda mais desigual do país. A desigualdade é imensa e essas áreas estratégicas, elas são potencializadoras da promoção da igualdade. Bem, o fato é que todo esse debate sobre privatização de empresas do governo do Distrito Federal vão acontecer, é, imagino, no ano que vem, vou confirmar aqui com os nossos convidados, com Olá, os deputados, esse ano já estamos chegando aí na reta final, mas esse debate que que vai acontecer nesse plenário hoje vazio, é, em breve vai estar com muita gente acompanhando, não é e é um debate que com certeza, é, deputado Delmasso, vai chamar a atenção é, de todo o Distrito Federal. Acontece a partir do ano que vem, imagino, não é? é? Eu acredito que sim, vai depender muito daquilo que o governo vai encaminhar, mas uma coisa é certa, né todos, todos os posicionamentos contra ou a favor têm um único objetivo, melhorar o atendimento melhorar a qualidade dos serviços públicos que chegam até a população. Claro, aqui você tem ideias divergentes, que, caminhos divergentes, mas que chegam num só objetivo, que é melhorar todos esses atendimentos, todos esses serviços públicos que são oferecidos pelas empresas públicas do Distrito Federal. Deputado Félix, essa é a casa do debate. Né? Uhum. É bacana que isso realmente aconteça aqui de uma forma democrática e que vença a democracia nessa discussão. Que vai com certeza passar por esse plenário. Sem dúvida, espero que o debate possa ser feito da melhor forma possível aqui na Câmara Legislativa do Distrito Federal. Mas mais, espero que o governador tenha juízo, desista das privatizações das empresas públicas, cumpra a promessa dele de campanha, que ele anunciou que não iria privatizar nenhuma empresa pública. E a gente nem precisa fazer esse debate possa pensar novas estratégias para aquecer as empresas do Distrito Federal e atender melhor a população. Aí o vai me obrigar a voltar aqui com o Delmas para fazer mais uma pergunta. Eu ia encerrar, mas não posso encerrar agora deputado Delmas, o governador vai ter juízo e como disse o deputado o deputado Félix eu acho que ele vai ter juízo sim ele vai ter juízo para abrir o capital das empresas públicas do Distrito Federal para trazer a iniciativa privada como parceira do Estado colocando o Estado como Estado regulador com o objetivo de o serviço público chegar de com qualidade com menor preço para a população de Brasília Deputado Delmásio muito obrigado pela entrevista ah, aqui no Falando de Política Deputado Félix Obrigado. Prazer em conhecê-lo pessoalmente e assim terminamos mais uma edição do nosso Falando de Política aqui no Balanço.